Peraí, aí. Pessoal, o vídeo de hoje faz parte de uma série de vídeos do canal da sicário Se vocês podem estar acompanhando todos os vídeos lá, tá bom? O canal e o vídeo a seguir vão ficar aqui na descrição também com ele completo. Queria também estar agradecendo a todo mundo que se inscreveu e deu uma força em gente nossa meta aí da fase beta, que era 150 inscritos até acabar o ano. Então não esqueça de se inscrever para apoiar o canal. É isso aí, fique com o vídeo. Obrigado.